Vamos iluminar o congresso? Bora! Tudo surge da necessidade de denunciarmos esse congresso racista, golpista e que eles é poderão As luzes são uma democracia